conseguindo ver minha tela? Fran, me dá um sim, um joinha, se eu consigo Deus. te ver. Ótimo. Tudo certo. Muito obrigada. Uh, sejam super né, bem-vindos e bem-vindas ao Search Inside Yourself. meu objetivo é compartilhar hoje, aqui nessa nossa manhã, essa metodologia de inteligência emocional baseada em Mindfulness, para desenvolvimento de uma liderança consciente. Essa metodologia, ela iniciou no Google, daqui a pouquinho eu conto um pouco dessa história para vocês, mas hoje ela está disponível em todos os países e o mesmo treinamento que você recebe no Brasil é igual na Alemanha, na, Europa, na Itália, nos Estados Unidos, na Ásia. Então, independente de onde a gente esteja, hoje essa metodologia, ela é globalizada. Então, só para a gente combinar alguns dos nossos acordos com relação uh, a essa apresentação online. Então, eu pretendo que a nossa conexão fique uh, 100% o tempo inteiro. Li, acho que teu microfone ficou no mudo. Bom, vamos lá. Então, assim, só não, não okay. pode mutar todo mundo, porque senão eu também, é, eu acabo <risos> ficando no mudo. É, vou pedir para que todos tenham o um microfone no mudo, menos eu, quando eu estiver falando, mas, mas para a gente minimizar todas essas distrações aqui é, desse mundo online. Se você se sentir confortável, por favor, ative a câmera. Né? O... A gente hoje não vai fazer salas de bate-papo, mas normalmente nos nossos treinamentos a gente deixa muito confortável para as pessoas entrarem. Coloquem suas dúvidas e perguntas no chat, no final eu vou abrir para a gente poder conversar e tirar dúvidas e falar aqui pessoalmente. Fiquem à vontade para tirar fotos, fotos dos slides, tudo que está sendo compartilhado é permitido e é autorizado, porém sempre que vocês forem publicar, citem a fonte, seja... A, a fonte do Search Inside Yourself ou do autor que eu mencionei e essa apresentação ela vai ser gravada a gente teve aí uh, mais de 500 inscritos mas a gente sabe como é né as pessoas uh, às vezes tem algum imprevisto então a gente vai enviar o link em seguida para que as pessoas possam assistir novamente essa apresentação então antes de iniciar esse nosso encontro uh, a gente vai fazer uma primeira e uma pequena pausa. Uma pausa só para a gente ter certeza que a gente está aqui no nosso momento presente. né? A gente fala cabeça e pés no mesmo lugar. Então, independente de vocês já terem praticado né? Mindfulness Meditação, que eu vou falar daqui a pouquinho do que se trata, eu vou convidar vocês para esse pequeno exercício de pausa. Então, pedindo para que vocês deixem de lado, nesse momento, papel e caneta, para que vocês deixem de lado qualquer outro chat, né? seja no celular, seja as telas que estão abertas aqui no seu computador, e você se permita realmente estar aqui 100% presente. Quem desejar, como eu vou conduzir essa prática aqui rápida, você pode fechar os olhos, você pode desencostar um pouquinho da sua cadeira, colocar suas mãos sobre os joelhos, e apenas inspirar e expirar tranquilamente. Apenas observar que no momento em que eu inspiro, eu observo desde o início do ar entrando pelas narinas, passando pela garganta, o movimento da respiração no meu corpo como um todo. E ao expirar, eu observo que eu estou apenas expirando. Mais um ciclo, apenas observando bem de perto. E quando a gente observa a nossa respiração, talvez a gente é capaz de notar se ela é longa, se ela é curta. Se eu sou capaz de fazer esse ciclo completo. E mais uma inspiração e nesse momento tentando trazer a sua intenção. Se esse nosso encontro né, de uma hora aqui for um sucesso para você, o que você deseja obter, aprender, conhecer, compartilhar? Tenta trazer uma palavrinha. E mais uma inspiração bem profunda, e ao expirar, solta todo o ar, deixa tudo ir. E abrindo os olhos, voltando para cá. E se vocês puderem deixar no chat essa palavrinha para vocês aqui, seja aprendizado, curiosidade, qual é a sua intenção para o nosso encontro, para mim vai ser importante. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês qual a minha intenção, né? E quem sou eu? Vou até dividir a tela, assim vocês conseguem me ver e quem tiver com a tela aberta agora a gente consegue se olhar por alguns minutos. É, eu sou a Lígia Costa, eu sou mãe da Duda e da Luísa, né? Vou falar da Duda porque ela tá aqui na minha frente hoje. <risos> a gente vai administrando, eu tenho 44 anos e eu tenho uma empresa que se chama Tank Guards Today, que é uma empresa de desenvolvimento humano. Onde eu trabalho para levar inteligência emocional e mindfulness para este mundo corporativo. O Search Inside Yourself é uma das metodologias que a gente desenvolve aqui dentro do Thank God Today. A gente trabalha também com liderança feminina, com todos os, uh, todas as questões relacionadas uh, a habilidades para que essas mulheres possam assumir novas posições executivas. E a gente trabalha também com. Esse momento de transição de carreira para empreender com propósito, né? Eu acho que é tudo referente a este novo gestor e novo líder com esse olhar mais compassivo. Há seis anos que eu tenho essa empresa e há 18 que eu trabalho no mundo corporativo e quando eu fiz essa minha transição, eu decidi realmente investir no, no capital humano. Né? Eu fui executiva de grandes multinacionais, e aí eu tive aí uma jornada de um ano sabático, onde eu fui para a Índia, Butão, uh, e entendi que toda essa inovação, todo esse estresse né, que estava causando, se não tivesse um equilíbrio e essa busca por essa felicidade sustentável, isso não teria longevidade. Então, foi aí que eu desenvolvi, montei a minha empresa e hoje represento também algumas metodologias aqui no Brasil. Então, a gente vai conversar sobre... O Search Inside Yourself, e se vocês tiverem dúvida, quem quiser saber um pouco mais de mim, depois fica super à vontade Para perguntar, para colocar aqui no chat E o que, que é né, essa, o Search Inside Yourself? Ele iniciou no Google, uh, existia um chinês que se chama Shad Meng, que é o grande fundador dessa metodologia ele é um engenheiro e ele tinha algumas práticas pessoais de meditação. E ele começou a reunir alguns grupos e levar essa prática para que as pessoas experimentassem, vivenciassem. E aí ele começou a perceber que tinha uma série de resultados que estavam sendo alcançados e que aquele grupo crescia. Né? Ele crescia. E a partir de então, ele transformou uh, em uma metodologia o, o, o treinamento começou a convidar uma série de experts né, do, dos Estados Unidos para participarem, que são hoje colaboradores do Search Inside Yourself. Por exemplo, o, a, e aí a gente tem essa fórmula, né, a gente fala como foi criado por engenheiro, a gente, no treinamento, existe desenvolvimento de todos os pilares da inteligência emocional com o suporte de todas as pesquisas da neurociência, né, as mais recentes pesquisas da, da neurociência e atividades de meditação mindfulness, para construir todos esses cinco pilares que a gente desenvolve no nosso treinamento. Então essa é a grande fórmula aqui do nosso Search Inside Yourself, que a tradução literal é busque dentro de si. E é um treinamento de inteligência emocional e provavelmente muitos de vocês já conhecem e já ouviram falar no Daniel goldman ele é um dos nossos colaboradores e a gente desenvolve ao longo uh, dos nossos encontros esses cinco pilares, né ou seja, a autoconsciência, a grande oportunidade que a gente tem de observar a nós, as nossas emoções, o como a gente funciona, quais são os nossos recursos. Em seguida a gente trabalha a autogestão, que é o segundo pilar de inteligência emocional, que é o como eu vou administrar essas minhas emoções para tomadas de decisões. Em seguida, a gente trabalha motivação, ou seja, eu ter essa habilidade, esse olhar resiliente e positivo, né, da onde eu desejo chegar. A gente trabalha também com o modelo PERMA, do Martin Seligman. Em seguida, a gente trabalha empatia. Né? Então, primeiro a gente desenvolve, a gente, praticamente metade do nosso treinamento É a gente olhar para nós mesmos, então todas essas habilidades intrapessoais O como eu funciono, porque a partir desse novo lugar que a gente encontra Aí sim a gente trabalha essas habilidades interpessoais Que é aquelas que eu me relaciono com os outros E aí a gente desenvolve empatia E por fim, todas as habilidades sociais, o como a gente é capaz né, de fazer uma conversa difícil, uma comunicação não violenta, a gente tem uma comunicação ali assertiva. Então, a gente vai fazendo toda essa construção com as práticas de mindfulness, né, inseridas é, para desenvolver cada um desses pilares. E aí eu pergunto aqui para vocês, né, o ano começou, né, ano novo, vida nova, mas quem se sente dessa forma? Vocês conseguem ou me dar um joinha aqui nas reações, ou não, para você, você já passou dessa fase, né? Falar, ah, já virou o ano, agora para mim tá claro, tá, tem clareza da vacina, tem clareza do home office, tá todo mundo aqui já, uh, talvez, com menos incertezas? Então, o a gente Ricardo fala... disse que, infelizmente ainda não, ó. Infelizmente ainda não, né, Fran? É isso aí. Então, assim, provavelmente vocês já ouviram né, falar sobre esse termo, a gente vivencia um cenário VUCA, né? a gente vivencia aí um cenário volátil, incerto, complexo e ambíguo, e talvez com todo esse, com essa pandemia e com esse novo modelo de, de negócios, com essa nova exigência do perfil do próprio gestor e líder, né? tendo que olhar para uma série de de, não só de competências, mas de responsabilidades que a gente não estava tão atento, né, então isso só tem se intensificado, então é, é até triste mencionar, mas a gente vê, e desde 2018, saúde mental já era, já vinha sendo a principal causa de afastamento uh, nas empresas, desde o início da pandemia, a gente tem aí 37% de aumento de doenças relacionadas a psiquiátricas, né, de questões... Uh, relacionadas a esse equilíbrio, né, a gente fala muito de saúde mental, inclusive esse mês é o mês do janeiro branco, que é o que? Saúde mental é o que? É a ciência do bem-estar, na verdade é isso, né, a gente não quer falar que a gente deseja ser feliz porque parece que é utópico, mas, uh, bom, alguns que já me conhecem, vocês sabem que eu, eu, eu falo uh, de uma forma mais simples e é isso, no fim a gente busca sim, né, ser feliz, só que a gente precisa ser capaz de construir esse caminho. E o que está acontecendo né, hoje em dia com esse mundo volátil, com esse mundo incerto, com nós indivíduos quase que uh, nos questionando, uma questão quase que existencial. A gente percebe o quê? Né? Que 47% do tempo a nossa mente está em algum lugar que não no momento presente. Né? A gente, Harvard trouxe essa pesquisa dizendo que 50% do tempo a nossa mente devaga. E a conclusão de Harvard foi A mente que divaga é uma mente infeliz Por quê? Porque eu não tenho clareza Daquilo que eu estou fazendo Então eu tenho tarefa, tarefa, tarefa, tarefa, tarefa Chego no final do dia e falo o que que eu fiz Mas eu estou exausto Essa mesma pesquisa né do Mindful Leadership Institute Em 2010 Ela Reportou que 70% Dos líderes Reportam não estarem 100% Presentes nas reuniões Ou seja a gente está lá, de corpo presente, mas a nossa mente está em outro lugar. né? Eu estou lá, mas eu estou no WhatsApp, ou eu estou conversando com uma outra pessoa, ou a minha, o meu próprio pensamento, minha mente foi lá longe e não volta. E esse número aqui, o, o último que eu vou compartilhar com vocês, apenas 2% dos líderes dedicam tempo para o seu autodesenvolvimento. Né? Talvez esse seja... Um número que se transformou ao longo do último ano, pelo menos eu que, que dou treinamentos, eu tenho percebido um interesse maior, mas a gente ainda deixa muito na mão dos outros, né? Só que o, o aqui é uma questão bastante relevante para que a gente possa começar a ter essas, essa inteligência emocional. E o que tem acontecido né, com essa mente divagante, com esse tempo disperso, a gente percebe que o que? A gente está o tempo inteiro no piloto automático. Vocês devem ter ouvido falar sobre essa expressão. O que, que é o piloto automático? É quando a nossa atenção ela tá no passado ou projetando um futuro que ainda não existe. Eu tô ali, ah, como era a minha vida antes do Covid, ou eu tô pensando no carnaval, que talvez não exista carnaval, ou quando vai voltar a aula dos, das crianças, o que, que é esse presencial de 30%, mas a gente não está no nosso momento presente. A gente está o tempo inteiro que é distraído, seja com pensamento, seja com mensagens, seja com barulhos, seja o nosso olhar. Né? O nosso olhar ele é o primeiro que julga, que faz com que a gente distraia. Por quê? Porque a gente tem o tempo inteiro atitudes reativas e críticas. Então as pessoas falam alguma coisa eu já tenho um preconceito. Eu já aprendi, ou eu já reagi, ou eu preciso oferecer uma resposta uh, para aquela pessoa. Mas a gente tem também o que o tempo inteiro as nossas ações, elas são baseadas nos padrões e hábitos né, algumas premissas que eu aprendi Seja eu aprendi através da minha família Da minha cultura, na minha escola Da onde eu morei, da cidade, do estado Do país que eu vivi E talvez eu tô só repetindo esses padrões E não me permitindo né Encontrar formas diferentes E é isso que a gente chama de piloto automático Todos aqui comigo Vou até perguntar Quantas vezes né? Durante essa nossa, esse, esse meu encontro com vocês ó, A gente está 10 minutos juntos Vocês conseguem perceber quantas vezes a mente de vocês já foi lá longe? Ou não? Está todo mundo 100% presente aqui? A mente vai lá longe, né? Só... A maioria respondendo ó, Algumas vezes já fugiu é, 50% do tempo e aí o que está que acontecendo? A era da distração faz com que esse tempo se encurte ainda mais E aí a gente perca foco, que é isso que a gente vai também conversar daqui a pouquinho Porque tem uma forma da gente fazer diferente, né? E aí eu trago para vocês essa reflexão que pessoalmente eu adoro do Viktor Frankl Ele é um dos uh, sobreviventes do Holocausto, ele é um psicanalista psicanalista perdão austríaco e ele fala que entre todos os estímulos que a gente recebe e as respostas que a gente oferece, existe um espaço. E neste espaço está exatamente o poder da gente encontrar a nossa resposta. E na nossa resposta encontra-se o nosso crescimento e a nossa liberdade. Agora, como, né Lígia, sair desse piloto automático? Aqui no nosso treinamento, a gente traz para vocês a ferramenta de mindfulness. E o que é mindfulness? Mindfulness é um tipo de meditação que é você estar no seu momento presente, você estar consciente. Estar no momento presente sempre com atenção né? ao seu corpo, à sua mente, a tudo que acontece ao redor e com duas palavrinhas, né? Que eu acho que a grande chave é a gente ter dois comportamentos: que é a bondade, né? E a gentileza para com a gente mesmo. Porque, como eu perguntei aqui para vocês, a mente vai distrair, a gente vai devagar, a gente vai lá longe. Mas eu preciso me exercitar para voltar para esse momento presente que é tudo que a gente tem. E aí sim, né? Eu saio desse meu piloto automático e entro no meu momento consciente. E o mindfulness que é essa ferramenta, é um tipo de meditação, né? Meditação é um treino mental, mindfulness é a gente estar nesse momento presente, é, é o grande pilar de todo o treinamento do Search Inside Yourself, aonde a gente navega, né? A partir, como eu comentei com vocês lá lá no no, no início, quando eu a gente estava vendo o uh, livro, né, do Daniel Goleman, a gente vai navegar cada encontro por cada um desses pilares, né, junto com práticas e estímulos de Mindfulness relacionados para o desenvolvimento de cada uma dessas iniciativas. E aqui eu vou trazer para vocês o primeiro pilar que é o que? Autoconsciência. Ou seja, o como eu me enxergo. Né? Essa imagenzinha aqui do nosso gatinho se enxergando como um, um, um leão. Autoconsciência é exatamente essa habilidade que a gente tem de saber quais são os nossos recursos, né, as nossas intuições, como a gente funciona, o que, que acontece dentro da gente, como eu posso observar todas as emoções que vão acontecer no nosso corpo, né? E é a partir desta autoconsciência que eu vou uh, tomar as minhas decisões, né? Não repetir os padrões e estar tá ali no nosso piloto automático. E como a gente faz para treinar né, a autoconsciência para treinar mindfulness uh, durante o nosso treinamento. De duas formas. Uma delas é no momento presente, é prática integrada. né Ou seja, eu vou até fazer com vocês daqui a pouquinho uma prática integrada que você pode usar ao longo do seu dia. né Antes de uma reunião, antes de entrar em casa, antes de uma alimentação. Ou seja, pequenas práticas de respiração para eu lembrar... De estar no meu momento presente e existe uma outra forma que aí sim, né? A gente tá falando de práticas de meditação de entre aspas, né? Academia que são as práticas dedicadas, as práticas longas. E o que que são essas práticas mais longas, né? São aquelas práticas, perdão, aonde eu preciso sim determinar. Um tempo, um estímulo, às vezes fazer uma prática guiada, um app, um, um app e diariamente, idealmente, mas ter uma frequência. Porque é aqui sim que a neuroplasticidade vai acontecer. Né? A partir do momento em que eu me dedico a desenvolver áreas do meu cérebro que são responsáveis por desenvolver a inteligência emocional, desenvolver essa minha ampliação de foco, a regulação das emoções. Então eu vou trazer aqui para vocês uma prática dedicada, integrada, para que vocês possam, apenas em três respirações, trazer a sua atenção para o seu momento presente, tá bom? Então vamos lá. Mais uma vez vou pedir para vocês deixarem de lado uh, papel e caneta para tentarem experimentar essa prática. Então eu vou guiar vocês e vocês vão seguir tudo aquilo que eu for Uh, trazendo, tá? A gente vai fazer três respirações conscientes. E na primeira inspiração, inspira, traz toda a atenção para a respiração e expira. Segunda respiração, inspira, traz atenção para o seu corpo. Se for difícil, você pode contrair, contrai, contrai, contrai e relaxa. Para realmente notar o corpo. E na terceira inspiração, se pergunta o que é importante agora. Se conecta com a resposta e expira. E essas são as três respirações clássicas que a gente sempre usa. Que é o que a gente fala, né? Cabeça e pé no momento presente e a intenção. Então, com três respirações, vocês podem se lembrar daquilo que é importante para vocês. Né? Ou, recebi um e-mail, uma pessoa falou comigo, voltei para o e-mail, não lembro o que eu tenho que escrever. Faz as três respirações, são alguns segundos, né? para se conectar com o seu foco e volta para o seu dia a dia. O que, que a gente tem vivenciado... Né, e por que que mindfulness? Hoje em dia todo mundo, né, a gente começa a ver, eu que estou trabalhando com isso, tem uma série de pessoas falando sobre mindfulness. E por que esse boom? Porque felizmente, né, a gente percebe aqui nesse gráfico, esse gráfico mostra a quantidade de pesquisas científicas que comprovam a eficiência da prática. Então, por isso que hoje em dia né, existem treinamentos, existem grupos, existem apps, porque basicamente, quando a gente pratica mindfulness, a gente é capaz, e eu vou trazer dois recortes aqui de pesquisa. Primeiro, aquilo que eu comentei com vocês, nós somos capazes de ampliar o nosso foco por mais tempo, ou seja, é possível a gente reduzir esta mente divagante, né? E a gente percebe que nas pessoas que praticam meditação, mesmo durante uma prática de meditação, ela vai perceber que a sua mente está um pouco mais tranquila. Ninguém vai parar de pensar, ninguém vai parar de ter ideias, de pensamentos. O ponto é como a gente pode tranquilizar um pouquinho e direcionar esse nosso pensamento para aquilo que a gente deseja. E uma segunda... Um segundo recorte de pesquisa do Antonio Lutz, em 2013, que ele traz para gente também qual o benefício né, de, de mindfulness, é relacionado à redução do estresse antecipatório. Então, até como curiosidade, essa semana passada né, teve o Enem e eu recebi alguns pedidos né, de mães falando, Lígia, pelo amor de Deus, me ajuda como que a gente pode ajudar os nossos filhos e colegas que vão fazer o Enem, né? Vou dar um exemplo bem, bem real aqui para vocês. A gente sabe a matéria, mas no momento de estresse, que acontece? Dá branco. A mão fica suando, dá dor de barriga, né? O coração bate. Isso chama-se estresse antecipatório. Só que a partir do momento que a gente treina a meditação dedicada, né? Essa mais longa, vocês estão vendo aqui. A gente tem essa imagem do cérebro aqui nesse slide e uma bolinha verde que se chama amígdala. Não é da garganta, né ela é parte do nosso sistema nervoso de regulação das emoções e essa pesquisa que foi realizada, ela comprovou que depois de 26 horas, não e aí eu gosto sempre de falar, foi uma pesquisa científica que foi feita. né As pessoas que praticam meditação a partir de um mês começam a perceber os benefícios mas aqui a própria amígdala ela reduziu de tamanho, né? A amígdala ela é o nosso alarme, né? No nosso cérebro, é o cérebro reptiliano que, né? É o... exatamente todas as atitudes do piloto automático, reativas, críticas, elas acontecem aqui, inclusive, né? Do estresse, então é super bacana. E foi feita uma outra pesquisa também, só para compartilhar com vocês o gráfico que tem. Aqui uh, com essa barra azul e vermelha, eles convidaram meditadores e novatos para um teste, aonde colocou-se um, um soltou um calorzinho, né, na mão dessas pessoas. Essas pessoas teriam que uh, mostrar a sua postura ali frente a esse. Pequena, não chegava nem a ser um choque, era uma mudança de temperatura de na, na, na em contato com a mão. E antes as pessoas que não meditavam antes da, desse choquinho, ali na sala de espera, elas já estavam super ansiosas. né? Ansiosas, com estresse, será que vai doer muito? Será que não vai? Será que eu vou aguentar? E aí recebiam um choquinho e o pós demorava mais tempo para passar. Ela falava, ah, até que não doeu tanto, mas demorava mais tempo para se recuperar e se acalmar. Enquanto os meditadores que passaram exatamente por esse mesmo teste, eles eram capazes de estar ali no momento presente. Quando eles recebiam um choquinho, nem doía assim tanto e rapidamente se recuperavam a essa situação para ir para uma próxima situação. Né? Então, o quanto é relevante toda essa regulação das emoções, que a gente pode ter o controle. No nosso treinamento, é, a gente sempre faz pré-teste e pós-teste, né, com os grupos, com os grupos corporativos é, principalmente. E a gente pergunta para as pessoas antes do programa, quando em conflito com alguém, eu procuro entender completamente o que está gerando a perspectiva do outro. Antes as pessoas falam 41% e depois 60%. Uma outra pergunta que a gente faz, será que eu sou capaz de pausar antes de reagir? Antes do programa, 44% das pessoas falam, sou, lógico, é fácil, né? E depois a gente vê esse crescimento para 67 por cento. Então o que que a gente percebe né, é que a gente precisa sim desenvolver novas habilidades para lidar com esse cenário que está cada vez mais complexo e cada vez mais incerto. Mindfulness é o movimento do piloto automático para a gente entrar nesse modo consciente. E aí a gente trouxe aqui para vocês o primeiro pilar que é exatamente essa autoconsciência, eu preciso começar a estar no momento presente para observar que eu estou reagindo de forma automatizada. Senão, a gente vai continuar nesse padrão, né? repetindo aí uh, a forma como a gente vem fazendo. E aí a gente tem falado muito de empatia, né? As pessoas falam, ah, nesse momento, inclusive, de... Uh, desse... Escritórios virtuais, as pessoas distantes, né? os líderes precisam ter empatia com os seus uh, liderados. Só que, o que a gente também fala aqui no nosso treinamento? Empatia não é um conceito. Empatia é a gente ser capaz de sentir. Só que eu não vou ser capaz de ser empático com o outro se eu não for autoconsciente. De mim, do meu sentir. O que muita gente não sabe é que a empatia e a autoconsciente, a autoconsciência existe no mesmo lugar do nosso cérebro. Então tem um monte de gente querendo ser empático né, por aí, mas não vai ser possível se a gente não der esse passo para trás. E esse passo para trás que exige, exige uma autoobservação, né, exige a gente buscar dentro da gente como a gente funciona, os nossos recursos, fazer a gestão das nossas emoções para depois eu ser capaz né de me colocar no lugar dos outros, que a, a o grande conceito de empatia é você sim se colocar no lugar dos outros, mas com esse discernimento de que o outro é o outro e você é você, né? para a gente não ter aí estresse empáticos e a gente realmente ser capaz de ajudar, de estar a serviço. Agora, por que que... Também, né, empatia, tá? Essa palavrinha né, do, do, do momento. O Google, em 2012, eles fizeram uma pesquisa interna e queriam buscar porque que tinham algumas, uh, alguns times que performavam muito bem e outros nem tanto. E eles descobriram, naquele momento, essa palavra né, que se chama psicologicamente seguros. Uh, eles fizeram essa pesquisa e, e começaram a avaliar da forma bastante convencional Ah, o time perfeito é aquele que o, o gestor tem mais habilidade, ou mais competência, mais assertivo né Ou que tem mais clareza dos seus goals, o significado daquilo que você faz internamente Mas eles perceberam que os times que se sentiam psicologicamente seguros Ou seja, capazes de se arriscar, de serem vulneráveis onde tinha uma relação um pouco mais humanizada, eram os que performavam melhor. E foi aí que a palavra né, empatia e que todas essas habilidades da gente realmente ser capaz de se colocar no lugar do outro, de, de, de acessar essa vulnerabilidade do outro, de sentir o que o outro sente, de escutar realmente através, não só da, da, da voz, né mas de outros sentidos, começou a fazer... Uh, começou a ser implementado dentro das equipes. Então, aqui a gente fala exatamente que o mindfulness, esse movimento do piloto automático, para entrar nesse modo consciente, 100% presente, e aí a gente trabalha a empatia, que é exatamente a gente ter esta consciência do outro. Eu preciso estar no meu momento presente, consciente de mim, para aí sim ser capaz de ter essa consciência do outro. E o como a gente faz, né trazendo aqui para prática, algo muito prático para vocês. Um exercício que vocês podem fazer hoje, saindo daqui, é a gente se colocar para ouvir alguém. Porque quando eu falo, olha, vamos fazer uma conversa, vamos ouvir, na verdade é isso que acontece, que tá aqui na telinha. né é, Alguém vem para vocês e fala, olha, eu posso conversar com você? Você fala, posso? Pode, pode, pode. E aí a gente está no celular, a gente está olhando o e-mail, fala só mais um minutinho, eu estou às vezes com o próprio fone, e quantas vezes a gente fala, né? Não pode falar que eu estou ouvindo, eu estou aqui na vídeo, mas eu também estou te ouvindo. Então, o que a gente tem trazido é ouvir é a gente oferecer o nosso tempo e 100% da nossa atenção para apenas ouvir. Ouvir sem interromper, ouvir sem querer oferecer uma resposta, ouvir sem julgar, que é muito difícil, né? Ouvir apenas realmente estando ali e escutando, tentando decodificar aquilo que está vindo do outro. Então esse é um exercício que gera sim empatia, é um exercício muito difícil, mas ele é extremamente transformador. E aí eu vou trazer para vocês mais uma micro prática como o convite vai ser para vocês fazerem uma escuta hoje, né, ao longo do dia. Eu vou trazer aquela prática integrada, ou seja, em três respirações, como a gente pode se preparar para ouvir alguém. Então, telefone tocou, pensa naquela pessoa difícil, né, que quer falar com você. Ou alguém chegou na sua sala e você vai ter que falar ou ouvir aquela pessoa. Então, vocês vão poder fazer essas três respirações. Eu vou conduzir, mas essa, eu sempre falo para as pessoas, é, vai dar um pouco mais de três respirações porque eu vou explicar aqui para vocês. Então vão fazendo as respirações para entender o conceito, mas depois quando vocês estiverem sozinhos, vocês repetem exatamente é, o que está escrito aqui na tela, tá? Eu vou pedir para vocês deixarem de lado mais uma vez os papéis e as canetas, vamos fazer uma postura né, de meditação, se alguém quiser se movimentar um pouquinho, a gente já está há um tempo aqui sentado, movimenta o corpo, coloca os dois pés firmes no chão, as mãos sobre os joelhos e apenas se conectando com a sua respiração nesse momento. Inspirando e expirando, consciência. Porque para a gente se conectar com o outro, nós precisamos mudar para nos conectar. Então nessa primeira inspiração, a gente estabiliza a nossa mente e expira. Na próxima inspiração, eu sempre vou tentar enxergar alguma similaridade no outro. Então, se eu tiver uma conversa com uma pessoa difícil, como eu faço para enxergar uma similaridade? Eu vou trazer para minha consciência que na minha frente existe uma pessoa que tem desafios, que passa por momentos difíceis que deseja ser reconhecida, que deseja ser amada, que deseja ser feliz, exatamente igual a mim. Eu vou tentar enxergar alguma similaridade, independente de cargo, independente de condição social, de raça, gênero. Sempre na minha frente vai ter uma pessoa que é um ser humano exatamente igual a mim. é com essa similaridade que a gente precisa se conectar toda vez que alguém desejar conversar com a gente. E por fim, a terceira inspiração que a gente faz. E quando eu expiro, eu me coloco a serviço e ofereço alguma gentileza, alguma bondade para essa pessoa. Talvez eu não possa resolver os problemas dela, mas eu posso desejar que ela seja saudável, eu posso desejar que ela esteja em segurança, eu posso desejar que ela conquiste os seus objetivos. Afinal, essa pessoa é um ser humano exatamente igual a mim. Façam dois ciclos de respiração completa. Inspirando e expirando tranquilamente. Abrindo os olhos. E quem desejar tirar fotinho aqui, próxima vez que vocês tiverem uma conversa, né? Eu falo que difícil porque as difíceis são as que é, talvez nos tirem um pouquinho do, da nossa zona de conforto, né? Nos desconcertam. Então se a gente puder sempre... Três respirações. Inspiro, estabilizo a minha mente. Expiro. Inspiro. Tento enxergar alguma similaridade, né? Por mais que eu não concorde mas eu respeito, é um ser humano. E eu inspiro e tento oferecer alguma gentileza e expiro. Vou perguntar aqui para vocês, fez sentido essa prática? Daria para usar no dia a dia aqui? Né? Essa sim, eu falo que é a prática de empatia da gente é, treinar é um treino, é um treino. E talvez a pandemia ela trouxe, né? Essa humanidade comum e tá começando a fazer com que a gente é, se coloque um pouquinho mais no lugar dos outros. Eu já unânime, vou unânime para todo mundo, total sentido. Muito legal. Bom, obrigada, Frei. Eu já vou abrir para comentários. vou só... Encerrar aqui, aí a gente vai ter mais 10 minutinhos aqui de comentários juntos e perguntas para a gente cumprir aqui o nosso, o nosso timing. Então, o que eu trouxe para vocês nesse nosso encontro de hoje? A partir do momento em que eu estou atento e me coloco à disposição para sair deste piloto automático, eu entro no meu modo consciente, né? consciente de mim, Consciente das minhas emoções, dos meus recursos internos, e a partir deste novo lugar, né? Eu vou ser capaz de me conectar com os outros de maneira empática, genuína, íntegra, né? E, e, e me colocar lá na frente, inclusive a serviço. Então, esse é, essa é a jornada que a gente faz, que a gente percorre dentro do nosso treinamento, e eu trouxe aqui para vocês. Um, as três respirações conscientes, para vocês fazerem de forma integrada no dia a dia, né? Inspiro, trago atenção para a respiração, inspiro, trago atenção para o meu corpo e inspiro e me pergunto, o que é importante agora? Né? Para quê? Para retomar o meu foco para o momento presente, minimizar essas distrações, tudo que acontece, porque eu, o tempo é o bem mais precioso que a gente tem, né? Então, a gente precisa focar. Ali para utilizá-lo da melhor forma possível. A gente no comecinho fez uma respiração mindful, um pouquinho mais longa. Eu trouxe aqui para vocês essa reflexão da gente ser capaz de ouvir né, com atenção. Realmente está ali oferecendo esse tempo para apenas escutar. E uma prática também de três respirações onde você vai mudar para se conectar. Né, a gente sempre espera, mas por que, que o outro não mudou mais não? Na verdade, a gente lidera pelo exemplo e a gente só vai poder esperar do outro a partir do momento em que a gente também oferece. Então, eu mudo para me conectar de forma genuína e empática aqui com o outro. Então, quem desejar, né, a gente depois pode compartilhar esse material aqui com vocês. E essa grande conclusão, a gente precisa sim de novas habilidades é, para poder enfrentar todo esse cenário que a gente está vivenciando. É... Mindfulness é este, pilo, este movimento de sair desse piloto automático para entrar num modo um pouco mais consciente, né? usar o discernimento de como eu vou escolher e não só repetir padrões. E a consciência do outro, aí sim vai me gerar uma conexão genuína, né? uma empatia. E a gente sempre fala: encontre formas de praticar, seja integrada no seu dia-a-dia, dia, como eu fiz as três respirações e é isso que nos sustenta ao longo do dia, e as dedicadas, porque as dedicadas são a nossa academia e são elas que vão desenvolver a neuroplasticidade, que é essa habilidade do nosso cérebro que ele tem de se moldar de acordo com os estímulos que a gente oferece. Então é fundamental a gente sim dedicar tempo para essa prática mais longa, igual a musculação, a gente só vai fortalecer o nosso uh, o nosso corpo a partir do momento em que a gente se dedica vou adorar ouvir as respostas e perguntas aqui de vocês mas antes eu queria fazer um convite para a nossa primeira turma de 2021 é né, do programa ele é um programa né, 100% original de inteligência emocional mindfulness desenvolvido no Google os principais benefícios foco né? Empatia, resiliência A gente vai contribuir para que você atinja os seus mais altos potenciais né? Regular suas emoções uh, A experiência ela é super interativa Tem uma série de conteúdos em áudio que São todos presenciais, mas depois vocês podem complementar e, e continuar fazendo O treinamento em março, ele dura três semanas É quase que uma imersão São encontros terças e quintas de duas horas cada um, são quase 16 horas aqui de conteúdo. Depois a gente tem 28 dias uh, que a gente vai enviar para vocês todos os dias pelo WhatsApp pequenas práticas de 4, 5 minutos, 3 minutos, 2 um, minutos, que é exatamente como a gente vai desenvolver e, e fazer a manutenção deste hábito. E aí a gente se encontra lá no final uh, para sustentar e aí sim desafiar vocês de como vocês colocam tudo isso em prática. Essa é a estrutura de todos os pilares que a gente desenvolve, que a gente trabalha. E aqui está o link para quem desejar participar da próxima turma, de 9 a 25 na verdade são né, terças e quintas. Vai ser ao vivo na plataforma Zoom comigo, tem todo um suporte também é, digital. E aqui está o link do Simpla, e quem desejar, que está aqui no nosso grupo, tem esse código promocional, as meninas vão colocar também no chat, que é o SIY 2021. E tem 20% de desconto, ou seja, a gente volta para o lote 1, tá? Para poder é, ter todos vocês aqui presentes. Deixa eu voltar. Estou à disposição para perguntas, eu vou pausar.